É um hino muito bonito, me emociona, mas, ao mesmo tempo, a letra é muito extensa, né? Não, de novo. De um povo herói, de um povo herói, de um povo herói, bravo e retombante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos. O sol da liberdade em raios fúlgidos. Fúlgidos, fúlgidos é tipo fugidio? Não sei. O sol da liberdade em raios fúlgidos. Fúlgidos. fúlgidos. fúlgidos. Que seria? A imagem do Cruzeiro resplandece. A imagem do Cruzeiro resplandece. O que é o Cruzeiro? O Cruzeiro, além de ser meu time do coração. <risos> O cruzeiro pode ser o cruzeiro do sul. É isso as cinco estrelas que está no nosso espaço. O lábaro que ostenta estrelado. O la... o lábaro que ostenta estrelado. O que, que é o lábaro? Lábaro. Lábaro, lábaro. Não sei. Para mim agora vem uma coisa mitológica na cabeça, assim, sabe, tipo quase o Minotauro. Deitado eternamente, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus... <risos> isso mesmo, ótimo. Os campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas em teu seio mais amores, em teu peito mais amores, né? É isso.